Nesse vídeo, nós vamos estar falando do pior acidente de ônibus de banda já acontecido no estado de Santa Catarina, na cidade de Águas Mornas, que aconteceu nessa segunda-feira, dia 13 de setembro de 2021, envolvendo ônibus com placa de Criciúma, pertencia à banda Garotos de Ouro. Em plena semana farroupilha no estado do Rio Grande do Sul, um ícono da música gaúcha morre, o vocalista fundador do grupo Garotos de Ouro, Ayrton Machado morreu em um acidente com o ônibus do grupo na madrugada desta segunda-feira, dia 13, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a PRF. Em Santa Catarina, o veículo, que era pilotado pelo músico, colidiu contra um paredão de pedras na altura do quilômetro 44 da BR-282, em Águas Mornas, por volta de 1h40 da manhã. O ônibus teria perdido o controle, saído da pista e batido de frente contra uma muralha. Apesar disso, a PR informou que não consegue determinar as causas do acidente, uma vez que a esposa de Ayrton, Renata Machado, de 32 anos, estava dormindo no momento. O boletim de acidente será enviado ao Departamento Civil de Santa Maria e o delegado responsável pelo caso pode determinar, se julgar necessário, uma perícia no veículo. Conforme Delonino Machado, o Neno, irmão de Ayrton, o músico ainda estava retornando nas gravações de uma live em São Joaquim no sábado dia 11 e tinha ficado sozinho com a esposa para aguardar a desmontagem dos instrumentos. Os outros integrantes já vinham retornados para Florianópolis, onde a maioria reside, durante o domingo, de carro. Ainda segundo Delonir, o estado de Renato é grave, mas sem risco de vida. Junto com o irmão, Juninho Machado, Ayrton fundou o grupo Garoto de Ouro em 1976, ele completaria 63 anos nesta quinta-feira, dia 15. O velório e a cremação do corpo do músico serão realizados na cidade de Sara, em Santa Catarina. veículo acidentado nada mais era que um Marco Polo Paradiso G6 1800 DD 8x2 acoplado sobre o chassi Mercedes-Benz O400 RSD. O veículo antes da banda garotos de Ouro pertencia à aviação Cometa em São Paulo, ocupando o prefixo 2008 placas GND 2008. O veículo foi vendido para o grupo Garotos de Ouro no final de 2014. Antes o grupo tinha um ônibus que pertencia ao grupo Os Nativos, nada mais era que o Marco Polo Paradiso GV-1800DD acoplado no chassi Scania K113TL. Então esse aí é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, esse foi um trágico acidente que marcou aí a Semana Farpilha para nós. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o like, compartilhe, que mais vídeos virão.